Vamos ver aqui Juízes, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles,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 Servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Amém? Muito bem. Nós vamos usar as nossas mãos agora para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E aplaudindo o Senhor, abra também a tua boca para dizer glória a Deus. Porque o Salmo 47, verso 1 diz assim, aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então dá um glória a Deus com voz de triunfo e aplaude ao Senhor teu Deus com as mãos, isso, e dá glória a Deus com voz de triunfo, com voz de vencedor, com voz de vencedora, faça essas palmas e este glória chegar até o céu, isso, aplaude, aplaude, aplaude, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Recebe o aplauso das nossas mãos. E recebe o louvor da nossa garganta e dos nossos lábios. Se agrade agora do louvor que está chegando ao teu trono. E em troca, ó Deus, derrame a tua virtude o teu poder neste lugar. Unge os nossos lábios para pregar a tua palavra. Nós não precisamos aparecer. Apareça o Senhor no nosso lugar. Fale agora com teu povo. Envie a tua palavra a cada vida aqui presente. E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus é. Podem sentar igreja O livro de Juízes tem esse nome interessante Porque depois da morte de Moisés e de Josué Eles ficaram praticamente sem sucessores e com o passar dos anos, o povo começou a deixar tudo aquilo que Moisés tinha escrito e toda a revelação do único e verdadeiro Deus, tudo o que Deus queria na sua palavra. E por causa disto, o povo foi se corrompendo. Veja comigo aqui no versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, isto é, morreram. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, a geração que veio depois de Josué, né, depois que morreu aquela turma que entrou em Canaã, eles, os novos, os que nasceram, eles não tinham conhecimento... De tudo o que Deus tinha feito pelos seus antepassados. E de toda a vontade de Deus para as nossas vidas. E o povo foi se afastando cada vez mais do Senhor, justamente porque não o conhecia. Deus diz assim na sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aquela nova geração começou a perecer no conhecimento. O versículo 11 diz assim, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Que Baalins são esses? Baalins é o plural de Baal. Baal era um deus dos cananeus que era adorado, reverenciado como deus da guerra, como deus da chuva, como deus da fertilidade. E os cultos a este Deus chamado Baal, cujas imagens eram chamadas de Baalins, né? era o plural de Baal, o culto a esse Deus Baal envolvia inclusive o sacrifício de crianças. E o povo de Israel, acreditando que Baal também era Deus, passou a servir aquele Deus dos cananeus, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Tudo que Deus tinha revelado para Moisés, tudo que Deus tinha falado através de Moisés, e o povo começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a praticar essas coisas. Versículo 12: E deixaram o Senhor, Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Astarote era uma deusa também da fertilidade, a deusa do amor e a deusa da guerra astarote era a esposa de baal então as pessoas acreditavam que se elas tivessem adorando baal através de uma imagem e astarote a esposa de baal através daquela imagem com aquele casal de deuses eles acreditavam que suas casas seriam férteis, as suas lavouras seriam férteis, que Baal, o deus da chuva, mandaria a chuva para eles, que eles teriam muitos filhos, porque o grande patrimônio daquela época era ter muitos filhos. Então as pessoas de Israel começaram a servir Baal. E olha a cilada do diabo, Baal quer dizer Senhor, na língua dos cananeus, e o povo de Israel chamava o Deus Jeová, ou Yahvé ou Javé, chamavam de Senhor, como nós chamamos de Senhor até hoje. Então o povo ficou pensando, ah, Deus é um só para todo mundo, toda a humanidade, não importa como as pessoas adorem o Senhor. Os cananeus adoram a Deus através de Baal, e Baal quer dizer Senhor, e nós adoramos o Senhor também, Deus é um só. Não importa qual seja a religião, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas porque todas as religiões falam de Deus, falam do Senhor. Então começou a haver aquela mistura. E o povo, sem perceber, começou a fazer coisas que ofendiam a Deus. Ora, o povo não conhecia o Senhor, mas conhecia Baal. E acreditavam que baal era o senhor e conheciam astarote a esposa de baal a deusa astarote e o povo por causa disso começou a sofrer começou a padecer mas se eles conhecessem a palavra de deus se eles conhecessem a palavra de deus o que deus tinha revelado através de moisés eles iam saber de imediato que deus não entra em contradição como que Deus é um só no mundo inteiro, para todas as religiões, não importa como as pessoas o adorem, se o próprio Deus, usando Moisés, fez uma exigência para as pessoas que o adorassem? Então, veja comigo lá, no livro de Êxodo, capítulo 20, o que Deus fala através de Moisés. Só que o povo não conhece mais o Senhor e nem a sua palavra o povo está perecendo por falta de conhecimento olha só voltando lá em êxodo 20 então falou deus todas estas palavras dizendo eu sou o senhor teu deus que te tirei da terra do egito da casa da servidão muito bem deus se identificou não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura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 Está se corrompendo Servindo Baal Pensando que estão servindo a Deus Olha que coisa Afinal de contas Baal quer dizer Senhor O Senhor Deus de Israel É o Deus dos exércitos Aí Baal é o Deus da guerra O Senhor Deus de Israel Ele é o Deus do céu e da terra E Baal é o Deus da chuva Quer dizer que ele está no céu é como dizem, né? Não, a gente vai na Umbanda, a gente vai na Macumba, e os nomes dos santos ali tem tudo paralelo na Igreja Católica. E aí vai. Você encontra todos os santos da Igreja Católica lá também no terreiro, em imagens. Você vai lá e vê. E dizem, não, esse corresponde a esse. Esse daqui da Umbanda, essa entidade da Umbanda corresponde a esse santo aqui da Igreja Católica. E a pessoa pensa, ah... É o jeito dos povos de origem africana adorar a Deus, religião é tudo igual, religião tudo dá certo. Mas olha só, qualquer religião que vai contra a palavra de Deus, não pode ser de Deus. Ou será que Deus tem duas palavras, duas opiniões? Será que Deus entra em contradição? Ele diz para os evangélicos, não adorem imagem, mas os católicos podem, tá? Será que Deus faz isso? Ele diz para o seu povo, não façam feitiço. Ah, mas os umbandistas podem, tá bom? Não consultem os mortos, mas os cardecistas podem, tá? Será que Deus faz esse tipo de coisa com a humanidade, para a humanidade ficar confusa? Não, quem cria confusão é o homem. Quem realiza a confusão na terra são as religiões humanas. Então o povo de Israel, depois de Josué, não tinha mais líder, não tinha mais pregador da palavra. E o povo também não lia. E por falta de conhecimento começaram a acreditar nas superstições dos cananeus. Toda a idolatria dos cananeus eles foram absorvendo. E aquilo foi provocando a ira de Deus. Olha só, ensinei, desci pessoalmente na terra, fui lá, levantei Moisés, tirei o povo da escravidão do Egito, arrasei o Egito, abri o Mar Vermelho, derrubei as muralhas de Jericó, levei esse povo em vitória de vitória e agora tudo que eles precisam fazer é estudar a minha palavra. E continuar no meu ensinamento, e eles deixam a minha palavra de lado e começam a criar religiões e começam a dizer: Eu acho que é assim. Não é a mesma situação que há hoje em dia. Olha só: Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, que desce pessoalmente à terra, que vem e prega o Evangelho, que envia pregadores para que anunciem a sua vontade, a sua palavra. E ele faz toda essa obra tremenda, sobe de volta para o céu. E ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Tudo que vocês precisam fazer é pregar o evangelho a toda a criatura. É só fazer a minha vontade. Aí as pessoas não ouvem o evangelho, as pessoas não estudam o evangelho, não estudam a palavra de Deus. E começam a dizer, eu acho que religião é tudo igual. O importante é acreditar em Deus. E as pessoas hoje estão vivendo isso e se esquecem de toda a obra que Jesus Cristo veio e já fez. E qual é o propósito de Deus? Ah, eu acho que tem reencarnação, viu? É mesmo, é? O que, que você foi em outra vida? Ah, me disseram que eu fui um senador romano, engraçado, todo mundo, olha o que tem de Cleópatra reencarnada hoje no mundo, de Marco Antônio, de Júlio César, ah, eu fui Júlio César, e aí vai, eu nunca vejo ninguém que fala assim, ah, eu estou reencarnando, porque no passado eu era faxineiro. No passado eu era pedreiro, né? Não desmerecendo a profissão de pedreiro, mas todo mundo que fala que reencarnou é sempre alguém importante. Eu, o Júlio César. Não existe nada disso na palavra de Deus. O povo está perecendo por falta de conhecimento. A situação atual é idêntica a esta aqui. Veja como a palavra de Deus é atual, como a humanidade se repete como os erros são novamente praticados hoje o que, que a humanidade além de acreditar em todas essas coisas acredita em buda acredita em maomé as pessoas têm lá os seus padroeiros os seus intermediários os seus protetores as suas entidades os seus anjos né estão aí fazendo o trabalho eu acho que tá bom eles dizem eu acho que é isso mesmo o que importa é a gente acreditar em deus é acreditar no Senhor. Mas Baal também se traduzia por Senhor. E o povo estava acreditando em Baal. E qual é a consequência quando a humanidade, por falta de conhecimento, e por falta de alguém que pregue, por falta de juízes, o que acontece com a humanidade quando ela não conhece a palavra de Deus? Qual é a reação do céu? Veja aqui, ó, versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel E os deu na mão dos roubadores E os roubaram E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos Como que se explica um país como o nosso, amados? Com a maior bacia hídrica do mundo tem que fazer racionamento de água. Como que um país como o nosso, que tem as maiores usinas hidrelétricas e o maior potencial hidrelétrico do planeta, tem que fazer racionamento de energia? Como que uma nação como a nossa, que bate recordes de safra, 90 milhões de toneladas, é muita, muita coisa que o Brasil produz, e o povo não tem o que comer? O que está acontecendo? A nação está sendo roubada. A nação está sendo saqueada, o povo está sendo saqueado. Isso é problema da humanidade, lógico que é. Mas quem que está agora por detrás desse problema da humanidade? Por que que a humanidade está sofrendo tanto e os brasileiros principalmente? Porque a ira do Senhor se acendeu, se acende e a gente é entregue nas mãos dos roubadores. Ora, Jesus disse que o diabo veio para roubar matar e destruir aqui disse assim e os deu nas mãos dos roubadores e os roubaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor Olha, o diabo fica ao redor o inimigo da nossa alma fica ao redor rodeando a quem possa tragar como se fosse um leão furioso e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos por isso que o diabo está pisando em tanta gente por isso que o diabo está prevalecendo nessa nação porque o povo ao invés de se apegar com o único e verdadeiro deus e fazer a sua vontade que está na sua palavra o povo segue após falsos deuses e começa a fazer coisas que não agradam o senhor e essa é a consequência continua a leitura comigo versículo 15 por onde quer que saíam, a mão do senhor era contra eles para mal como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto. Agora o que acontece quando a pessoa fica em grande aperto? Ela começa a buscar a ajuda de Deus. Né? Ela não sabe direito o que fazer, né? Se mandarem ela para um terreiro, ela vai. Ela quer ajuda. Ela está no aperto. Se mandarem ela fazer aí uma procissão, ela vai, porque está em aperto. Se mandarem ela fazer uma promessa, ela vai, porque está em aperto. E no meio desse aperto, de repente a pessoa começa a invocar a Deus. Porque descobre que Baal não está resolvendo. Descobre que Astarote não está resolvendo Descobre que Emanjá não está resolvendo Descobre que a Cidinha não está resolvendo Que o Tadeu não está resolvendo Que o Pedro não está resolvendo Que o Paulo não está resolvendo A pessoa começa a ver que ninguém está resolvendo o seu problema E o aperto vai aumentando Nessa hora ela levanta as mãos para os céus e diz Ó oh Deus, Senhor Criador dos céus e da terra Deus Todo-Poderoso, socorre a minha vida Porque eu estou cansado Cansado, Cansada De tanta decepção Eu estou cansado de tanta frustração Aí Deus Que não é vingativo Nem rancoroso E sim misericordioso Deus começa a levantar pessoas Veja o versículo 16 E levantou o Senhor juízes Que os livraram Das mãos dos que os roubaram Mas olha só vinha o livramento e em seguida o povo se desviava de novo só buscava Deus na hora do muito aperto aí Deus levantava um juiz que livrava o povo, abençoava o povo, aí o povo estava bem voltava para a velha prática versículo 17 porém tampouco ouviram os juízes antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles isso é prostituição amada amado o que a bíblia chama de prostituição prostituição espiritual é a pessoa deixar o verdadeiro deus e amar falsos deuses a pessoa está se prostituindo espiritualmente quando a pessoa se encurva ou serve falsos deuses ou falsos intermediários a pessoa está se prostituindo versículo 17 continua dizendo depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais eles se desviaram vinha o juiz, abençoava, melhorava aí se desviavam e quando, versículo 18 E quando o Senhor lhes levantava juízes O Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos Todos os dias daquele juiz Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido Por causa dos que os apertavam e oprimiam E o versículo básico que nós lemos no início da mensagem, o 19 Afirma que havia um problema ali Havia um problema Logo que aquele juiz que Deus levantou morria O povo novamente se corrompia O povo novamente se desviava Então era um problema gravíssimo Deus tinha que estar o tempo todo levantando um homem de Deus Um juiz E na época dos juízes ele levantou até mulher de Deus E ele tinha que levantar uma pessoa de Deus Para restaurar o povo Mas aí aquele juiz morria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 É um caminho mau, é um caminho cheio de, de ciladas, de tropeços, de pedregulhos. Machuca o pé da pessoa, o pé da pessoa fica sangrando, mas a pessoa continua naquele caminho duro. Ora, se eu sei que o cigarro me faz mal, para que, que eu vou fumar, hein? Poxa, mas esse caminho é tão duro, tenho que acordar no meio da noite para acender um cigarro? Tenho que acordar de manhã antes de tomar café, já sendo um cigarro, porque o meu corpo está pedindo. Eu fico tossindo, feito um condenado ali no banheiro. Aquela tosse que parece que o meu pulmão vai sair pelo peito. Mas não deixo duro caminho. Está fazendo mal, mas não deixo duro caminho. Estou bebendo, não me controlo, passo na frente de um bar, tenho que parar ali, tomar um trago, tomar uma pinga. E chego em casa, tenho que tomar um whisky. Poxa, mas eu me sinto tão mal, minha cabeça dói, ah, eu não tenho disposição, eu estou com o corpo inchado de tanto bebê, caminho duro. Mas por que, que não larga? Por que, que não larga? Estou fumando maconha, poxa vida, é tão ruim depois que passa o efeito, me dá tanta fome e eu fico tão deprimido depois que eu fumo aquilo, é tão ruim, queria parar. Por que, que não para, já que o caminho é tão duro? A cocaína já comeu a cartilagem do nariz, já não tenho nenhuma boa respiração, Tô com a mucosa devorada de tanto cheirar cocaína. Puxa vida, é duro, não é? É, depois que passa o efeito, fico mal, mal, fico pior do que antes. Caminho duro, e por que não deixa? O caminho do pecador é um caminho duro. E no entanto a pessoa não deixa, a pessoa continua nele. Agora veja só, não estamos falando apenas do problema das falsas religiões, que é gravíssimo e está aí, e eles precisam se converter e precisam mudar, sair do duro caminho, sair do mau caminho. Estamos falando da própria vida pessoal e até de pessoas que estão na igreja. À medida que se aproxima o final da história da humanidade quanto mais se aproxima o dia da volta de jesus as circunstâncias espirituais de uma pessoa ficam mais difíceis vamos ver comigo na segunda carta que paulo escreveu para o seu filho na fé o timóteo no capítulo 3 versículo 1 em diante olha o que está profetizado sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos, soberbos blasfemos, desobedientes a pais e mães ingratos profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ora, dá para entender? Você está vendo o que acontece? Como as pessoas estão se endurecendo por continuarem no duro caminho? Assaltantes agora, Pegaram um motorista de táxi e depois de roubá-lo dentro de casa, jogaram álcool no homem, na esposa e nas crianças e atearam fogo. E deixaram lá gritando. E saíram dali e foram para outra casa, no mesmo bairro, praticaram o mesmo assalto. E ficaram lá contando vantagem. Olha, nós pusemos fogo na outra família, vamos pôr fogo em vocês também. Homens maus, cruéis, sem afeto natural. E as pessoas estão se tornando agressivas. As pessoas estão piorando espiritualmente. Alguns até têm aparência de piedade. O versículo 5 diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eu estava vendo outro dia um programa na TV um velhinho, parecia tão bonzinho, sabe? Andava assim, tão humildezinho, cabelinho branco, e era cumprimentado ali, e parecia uma pessoa tão boa, falava tão mansinho, tão bonzinho, só que ele matou dois homens. Um, ele pegou a foice e abriu a barriga do homem, porque falou que o churrasco de gato não estava bom. E depois ele mata um outro homem, porque o amigo pisou no pé do cachorro e ele botou a espingarda na cara do outro e falou, pede perdão para o cachorro e matou um homem porque não pediu perdão para o cachorro tem uma aparência de bonzinho nós estamos vivendo os últimos dias nós estamos vivendo o final dos tempos vamos ler na primeira carta também de Timóteo capítulo 3 Versículo 16 E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória O que, que nós estamos verificando? Capítulo 4 aqui, ó 1 Timóteo 4 Mas o Espírito expressamente diz que Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Pela hipocrisia de homens que falam mentiras Tendo cauterizada a sua própria consciência Os homens perderam todo o discernimento do que é bom, do que é justo, do que é reto O que deve ser feito e as pessoas estão se tornando cada vez piores a humanidade está corrompida, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, se prostituindo após outros deuses, a consequência do pecado da humanidade. Volte comigo ali no livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 19. Deus tinha que levantar um juiz para falar com o povo. Tinha este juiz que ensinar a palavra do Senhor para o povo... E o povo tinha que se converter. E o povo se convertia. Mas, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais. Quer dizer, ficavam pior. Se corrompiam. Por quê? Porque o juiz falecia. O juiz morria. Então, eles ficavam cada vez pior. Mas agora, Deus encontrou uma solução. Uma solução definitiva para esse problema quero que você leia comigo em atos dos apóstolos capítulo 10 a partir do versículo 34 a solução que deus encontrou para esse problema atos 10 34 acompanhe comigo e abrindo pedro a boca disse reconheço por verdade que deus não faz acepção de pessoas mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Muito bem. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo que é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro a este Ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Igreja o juiz que Deus levantava no passado Ele conseguia converter o povo Mas quando ele morria O povo se corrompia novamente Mas agora Deus Mandou o seu filho Jesus Cristo Que foi morto, é verdade Morreu na cruz do Calvário Mas ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia E foi constituído juiz dos vivos e dos mortos Ressuscitou, é um juiz eterno é um juiz que não pode mais morrer É um juiz que tem poder para resgatar a humanidade E este juiz eterno, supremo, chamado Jesus Cristo Ele quer que você obedeça ao Evangelho Coisas que estão escritas aqui E que você precisa ler para conhecer a vontade do Senhor e as pessoas que estão se convertendo agora precisam entender Que é da vontade do Senhor Que elas passem pelo batismo nas águas O que Pedro fez aqui foi um resumo Do que Deus quer que você faça E a quem você deve servir Qual é a pessoa Que você tem que reverenciar Tem que esquecer as outras entidades Os outros padroeiros Os deuses das outras nações Os falsos deuses Tem que sair desse modismo essas religiões aí que pregam deuses estranhos, você tem que sair fora disso. E tudo que está contra a palavra de Deus. Ora, se Deus está dizendo que não é para você se curvar na frente de uma estátua, na frente de um ídolo, não servir, como é que você pode fazer uma coisa dessa e querer que a tua vida seja abençoada? É por isso que a ira de Deus está sobre a tua vida. Deus está mostrando claramente a quem você deve servir e quem é o juiz que você tem que reverenciar. Eu quero ir lá em Apocalipse para a gente ir terminando esta mensagem, no capítulo 5, a partir do versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o um número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Ele é o juiz eterno É Ele que tem condição De resgatar a tua vida É a Ele que você deve adorar Somente a Ele Então toda a igreja se coloque de pé Meu querido e minha querida Nós estamos vivendo tempos trabalhosos Pode acreditar porque é profético A confusão espiritual vai aumentar cada vez mais E é profético E isso está acontecendo e vai piorar mas Deus, mesmo assim, envia a sua palavra de uma maneira clara para você, conferir. Você pode pegar qualquer bíblia, uma bíblia católica, conferir tudo isso. Pastor, se isso está escrito na bíblia católica, por que, que eles colocam tantos ídolos para o povo adorar? Eles darão contas a Deus. Porque todo o céu, toda a terra e até debaixo da terra e até as criaturas que estão nas águas glorificam o um único Deus. E a Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro, o único que foi morto e está vivo para todo sempre. Todo o céu se prostra diante dele. Você não pode dobrar o teu joelho diante de nenhum ídolo. Você não pode dobrar o teu joelho na frente de nenhuma imagem. Você não pode pedir nada para nenhuma entidade. Nem fazer qualquer clamor para qualquer outra criatura, viva ou morta, boa ou má, não interessa. Só existe um que você tem que adorar só diante dele dobrar o teu joelho que é o senhor jesus quando você faz isso o juiz jesus cristo ele vai guardar a tua vida qual era a consequência do povo servir falsos deuses eles eram entregues aos inimigos que os pisavam eles passavam necessidades eles não podiam ficar de pé diante do adversário que ficava sempre ao seu redor mas a partir do momento que você se volta para o verdadeiro deus ainda que no passado você tenha feito muitas coisas que irritaram o céu a partir do momento que você se arrepende que você pede perdão que você se prostra diante de deus que você com arrependimento busca o conserto com o senhor a tua vida é totalmente transformada abençoada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 e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra se o meu povo fizer isso se o meu povo que se chama pelo meu nome toda a humanidade quer acreditar em Deus mas o povo que Deus está convocando que se chama pelo seu nome é o povo que usa o nome de Cristo esse nome poderoso o nome que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno e quem usa o nome de Cristo, se torna cristão. Tem muita gente dizendo que é cristã, mas faz coisas que irritam a Deus. E por que, que faziam coisas que irritam a Deus? Por falta de conhecimento. Mas agora você está conhecendo a palavra. E Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem que se humilhar. Quando a gente diz para uma pessoa, quem quer receber Jesus como salvador, levante a mão, vem aqui na frente, ajoelha, vamos orar. É uma humilhação. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ó oh Deus, perdoa o meu pecado. E buscar a minha face, continuar buscando. Isso indica uma ação contínua. E se converter dos seus maus caminhos, deixar as coisas erradas que fazia. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar tua vida, se você agora entregar tua vida para Jesus. Se você se humilhar diante dele e falar, eu quero renunciar a todos os falsos deuses, renunciar à falsa adoração, a falsa religião. Que qualquer religião que ensina coisas contrárias à palavra de deus é uma falsa religião pode até falar no nome de deus pode até falar no nome de jesus pode até falar em espírito santo mas se ensina coisas contrárias à palavra de deus ela não é de deus se você rejeitar a falsa religião e ao invés de seguir os homens os ensinamentos dos homens que não salvam mas começar a seguir a palavra de deus Deus vai perdoar o teu pecado e Deus vai sarar a tua vida, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar a tua terra, Deus vai abençoar a tua vida e a tua família, o mal tem que cair por terra, olha bem, hoje você vai se prostrar diante do único e verdadeiro Deus, vai se prostrar diante daquele que é digno de receber toda honra, todo louvor e toda a glória, você vai se prostrar diante de Jesus, mas a partir daí, você vai ter autoridade para pisar na cabeça de Satanás. O diabo não poderá estar de pé na tua frente. Ele terá que cair por terra. Toda vez que ele se levantar contra a tua vida, ele terá que cair por terra. Mas se você se desviar, Deus vai te entregar para o inimigo o diabo vai ter legalidade para agir na tua vida se você endurecer o teu coração e rejeitar a palavra e ficar no teu duro caminho o teu caminho será cada vez mais duro e cada vez pior mas jesus está te chamando para entrar num caminho suave num caminho que conduz à vida eterna no caminho que é reto plano e vai sempre para o alto o caminho que te conduz à vida eterna você precisa sair do caminho duro o caminho duro e entrar no caminho que salva. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está com você a decisão. Se você quer rejeitar os falsos deuses, os falsos intermediários, as falsas religiões, e se você quer se curvar, receber Jesus como teu único salvador, o único que você deve dobrar o teu joelho diante dele, o único que é digno que você dobre o teu joelho diante dele, você vai decidir agora. Mas se você for de Cristo, você não pode fazer como o povo de Israel, que queria servir Yavé e também servir Baal e Astarote. Não dá para servir Deus e servir a Aparecida. Não dá para servir Deus e servir a Iemanjá. Você vai provocar a ira de Deus. Você tem que rejeitar todos os outros intermediários. Só há, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Só um mediador. Só Ele pode te ligar com Deus. Se você receber Jesus como teu único salvador agora. Você vai ficar ligado diretamente com o trono de Deus. E a partir daí você terá vitória sobre o mal, Jesus vai te libertar do vício, Jesus vai te transformar, ele vai te restaurar, quantas pessoas neste momento, querem receber o Senhor Jesus, como seu único e suficiente salvador, e dobrar o seu joelho diante dele, ergue a mão direita assim para o céu, eu quero pastor, eu quero receber Jesus como meu único salvador, ergue a tua mão bem alta, o mais alto que você pode, isso, Cada pessoa que ergueu a mão vai vir aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. E eu quero chamar você que se desviou, viu? Qual era o problema do povo de Israel na época dos juízes? Qual era o problema daquele povo? É que vinha o juiz, pregava e eles se convertiam e depois se desviavam. O juiz morria e eles se desviavam. Agora, meu querido, existe um juiz que não morre mais. E ele não quer que você fique desviado, desviada. Porque, com franqueza, hein? Depois que se desviou, como ficou a tua vida? Com franqueza. Eu duvido que melhorou. Eu duvido eu duvido eu paro de pregar o evangelho se você chegar para mim e falar eu me desviei fui pelo caminho duro me afastei e a minha vida melhorou eu duvido porque é impossível a ira de deus se acende sobre a pessoa que o conhece e se afasta sua vida tem ido de mal a pior desde que você desviou mas hoje o espírito santo te trouxe aqui te trouxe aqui porque ele quer que você ouça esta palavra e conserte a sua vida. Se reconcilie com o teu Deus e o teu juiz eterno. Ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te restaurar. Você que está afastado, afastada, desviado e desviada, saia do seu lugar e vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha para cá. Vai saindo do teu lugar, vem para cá. Vem para cá, pede licença e vem correndo aqui para frente. O povo se desviava e sofria. Você se desviou e sofreu. Venha aqui para frente, porque vai acabar esse teu sofrimento. E eu quero chamar aqui na frente você que ainda não se desviou, mas está quase. Pastor, eu não posso me desviar, porque eu entendo que Jesus é o único caminho, o único Salvador. E eu não quero voltar para o mundo, não. Eu tenho que ficar firme, mas eu estou enfrentando tantas lutas. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar. Às vezes não tenho vontade nem de vir na igreja. Pastor, eu estou fraco na fé, estou caindo e eu preciso de ajuda. Que bom quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda. O teu justo juízo, todo poderoso Senhor Jesus, ele vai te segurar com a sua mão forte e ele vai te levantar. Ele vai colocar o poder do Espírito Santo sobre a tua vida Vem para cá porque você vai sair daqui outra pessoa Isso, venha para cá E nós vamos orar nesse momento Eu fico feliz por você, sabia? Muito Você sabia que eu também sou um juiz que não pode mais morrer? Sabia disso? E que você agora está se tornando uma pessoa que não pode mais morrer também. Jesus disse, os que crê em mim passaram da morte para a vida. Você não vai precisar morrer para ir para o céu. Você já vai entrar no céu agora. Você vai ser eterno a partir de agora. O teu inimigo não pode mais te destruir e a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Jesus disse, assim como eu vivo, vós também vivereis. Então dobra o teu joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu renuncio às falsas religiões, às falsas adorações e recebo o teu Filho Jesus. Como meu único e suficiente Salvador, meu Deus amado, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda neste bom caminho para sempre. Amém. Todos os que estão de joelhos, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu não posso me desviar, eu não posso parar no caminho. Eu não posso sair fora porque eu entendo que não há vida fora de jesus ele é a minha vida ele é o meu salvador ele é o meu juiz e eu dobro os meus joelhos para pedir perdão e reconciliação eu estou me humilhando diante do teu altar Diante da igreja, diante dos homens, para que o Senhor me exalte, meu Deus da glória, faz esta obra de restauração na minha vida e faz em mim uma grande bênção, em nome de Jesus, assim seja, amém. Continue em espírito, toda a igreja vai orar por você, igreja, estenda as mãos na direção dessas pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai A coisa Mais terrível que pode existir Para um ser humano É não ter comunhão contigo É viver nas trevas É viver no mundo É servir falsos deuses Que não podem livrar nem ajudar E a maioria da humanidade está naquele duro caminho que não conduz a lugar nenhum a não ser a perdição mas estas pessoas saíram fora do duro caminho e estão no caminho santo é um caminho tão fácil de seguir diz a tua palavra que até os loucos se andarem nele não se perderão meu deus conserva o teu filho a tua filha Nesse caminho bom, nesse caminho suave Nesse caminho que conduz à vida eterna Não deixe esta pessoa ser enganada ou ser seduzida Pelos deuses deste século Não deixe esta pessoa, Deus Ser envolvida pela apostasia que está no mundo Não deixe esta pessoa se perder no meio do caminho Muitos aqui estavam fracos na fé Muitos aqui estavam caídos, muitos estavam desviados e muitos entraram no caminho hoje pela primeira vez. Toma conta de cada um deles, ó Deus. Toma conta de cada pessoa. Porque se nós sairmos do caminho, para onde iremos? O que há lá fora, a não ser destruição? Segura esta pessoa com a tua mão poderosa. Dá para esta pessoa vontade de orar, vontade de ler a tua palavra, vontade de vir à tua igreja. Dá para esta pessoa vontade de fazer a tua obra e usa o teu servo e a tua serva nas tuas mãos. Ensina esta pessoa a fazer a tua vontade E revele na tua palavra os teus mistérios Fala com esta pessoa de noite enquanto ela dorme Fala com esta pessoa de dia e no momento em que ela estiver na tua casa O tempo todo fale com ela, ó Deus, através do teu Espírito Santo E guarde esta vida até a volta gloriosa do teu filho Jesus meu Pai querido, nós te agradecemos por cada pessoa, e abençoamos cada vida agora. Meu amado e minha amada, recebe a tua restauração, recebe a tua unção agora, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, amém. Diga amém, Jesus. Podem se levantar. Vamos aplaudir mais o Senhor. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus.